em licenciatura plena em Física, pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, e em Pedagogia, pela União Brasileira de Educação e Participação SC Limitada, Unisaber, pós-graduado a nível de especialização em Matemática e Metodologia do Ensino de Física, pela Fige Faculdades Integradas de Jacarepaguá, e em Educação